Por ela nunca atende o celular? Te liguei tantas vezes. Hum. Ah! Já sei! Vou na casa dela. Oi, Atisa! Eu te liguei tanto, por que não atendeu? Oi, desculpa. Aconteceu algo? Nada grave. Apenas estou muito ocupada ultimamente. Isso explica tudo, mas... Queria que tivesse tempo para os amigos. Eu também queria coisa para fazer? Sim, falta e não tenho ninguém para me ajudar. Eu posso te ajudar. Sério? Claro, é para isso que serve os amigos, não é mesmo? Muito obrigada. Creio que temos muito a fazer, certo? Sim. Então vamos começar agora. Tô tão feliz por poder passear com você de novo, amiga. Eu também. Isso só foi possível por causa da sua ajuda. Pode chamar sempre precisar. Você também pode me chamar quando precisar, sempre. Fico feliz. Agora